Eu conheci o tempo bom, agora eu tava estava falando. Acabou aquele, acabou o povo. Como que chamava lá Ibiraci antes? Eu tô, o que eu conheci foi Ibiraci, né? Era Ibiraci? É, que tinha o Terradinho, tinha, tinha o da loja, era lá afundado. Ibiraci, que eu conheço, né? É. Me fala o nome da senhora, completo. Hã? É. É? Fala o nome da senhora, como é? Cleide completo. de Souza Lima Chaves Será que nós não pegamos carro por causa da minha mãe? De primeiro não usava carro. Pô, né? é Como que chamava a mãe da senhora? Maria José da Cunha. E o pai? Inácio Felicíssimo Filho. Inácio In... Felicíssimo. Inácio? Felicíssimo. esse Felicíssimo não tem aqui Ristiga? O Inácio de Linha, até <risos> é lá de... Do lado do Goiás, Vem, chama lá Aí depois eu te falo o nome dele do lado que vai pra Goiás Tem, mas do lado agora tem Lima Caleiro oh. é, é, é, né? barulho, é. É. me fala Chega um pouquinho só pra cá Só um pouquinho, fica mais um pouquinho mais perto Aí assim, mais, mais perto é? Me fala o nome dos irmãos do pai da senhora os irmãos do meu pai? É. Eram José Inácio, Joaneides, Maria Inácia, Coisinha da Lira, foi o Inácio, João Antônio, e eu. E depois a mãe ficou viúva. Casou com o Polidoro. A Polidoro? É, aí veio a família dele lá do Terradinho, veio o punhado, né? Formou a família. Ah, os irmãos da senhora são esses? É. E, o, e da outra família? Digo, ó, é. É, nós, uma, a, a filha, que nós trazemos, é Maria, né? É. Ne, de Janeira, Vicentina, Valdivina, Francisco. Agora vai bagunçando. Mas do, ao todo são quantos? 18. Dezoito. Dezoito. Minha, família dentro de uma casa, né? É. Que juntou, que era quatro. Era três do meu primeiro, o meu pai tinha que era casado com a Antonieta, Aí ela, ela morreu, papai casou com a é minha mãe. E foi formando. A senhora é da segunda geração, é. da segunda geração do pai da senhora. É, primeiro é com a Maria Inácio, a Leonid e o Pazé. É. E depois, que ela ficou viva, veio nós três, quatro, né? É. E também já morreu tudo eu, esperando eu. A senhora é a única que está viva? É. Doutor, é. E, e quantos anos a senhora conta? Eu estou com 85. 85. E a senhora está andando bem ainda, eu né? Estou. Porque essa bengala é. eu ando. É. Eu ando de carrinho, de cadeira eu de eu bota. Já vi, eu ando é. de carrinho, eu ando de carrinho. É. E ah, eu vou para a Trindade, eu vou para o país do Norte, vou perto aqui de avião, minha filha, vou para tudo Contemporâneo. Antes de tu, que tu, antes de riba do céu, faça minha bagunça. A senhora viveu a infância da senhora aonde? No, no, no sítio, terradinho, por lá terradinho. E nós não temos nem isso porque não tinha professor nem é é tá, trabalhar. Cuecando, fazer farinha. A senhora, Sim. dessa idade que a senhora tem, a senhora lembra quando estava construindo a usina de Peixoto? Lembro, porque o Zé Carlos trabalhou lá. O Tidigali, o Cândido. o Pajenaro, que é A senhora conhece o Cornelinho lá? Cornelinho, que é parente nosso. Ixi, ali, começou, a nega morava lá no Peixoto. O Zé Carlos trabalha ainda lá. Meu sobrinho. Lá no Peixoto? É, o meu sobrinho. Também. Ali foi um movimento grande, né? Nossa, era catante, né? Quando jogou aquela água que veio pra mata, você lembra que, que avisou que. Era. Desviou então, a água, né? É. Veio pra mata, tem o. Tem até tem um sobrinho que mora lá, tem rancho. E a água subiu, meu, cresceu ali, né? Ficou bonita aquela. Ficou aí, acabou com muitas casas, né? Ali tiveram é, propriedades que ficaram de bar d'água, né? Ficou, é. Ficou muita, não é pouca não. Ali no, dentro da mata ali foi tirado, né, o povo? Antes da... Da, da água, que já foi avisado. O peixoto lá, os candangos lá falaram candango, né? Porque era, se você morasse lá, era candango. a Aí, viz lá, todo mundo saiu de lá. Ali, ah, chegava caminhão grande, né, passando ali na casa estrada. trabalhava com a carreta, eu tinha de cara, trabalhava com a carreta, nossa, e era grande. Eu ia para lá com ele, ele vinha cá me buscar, que nós ainda já não tinha mãe nem pai, ele me levava, nós íamos na carreta, mas nossa, era grande. E eram muitas carretas. E, e... O Zé Carlos trabalha, nós no negócio de... Você desce lá embaixo, você. Na... Na... Da lá onde que ele entra para trabalhar. Dentro. Na casa das, das máquinas? É. Um barulhão lá por baixo. Aí o um estournecedor <risos> aquele, né? Ó. Até que eu fiquei. Mas também tá olhando para cima, se assim, a gente olhando, a gente imbardida aquele é tanto d'água que está em cima da cabeça, né? A gente... É uma represa grande. É. Não, é lá, já é lá, o lugar que trabalha com. É. Da usina, né? Os funcionários, tu trabalha é debaixo da água. Debaixo da água. A dona. A dona. O nome da senhora é? Cleide. Cleide. A dona Cleide. A vida é uma passagem bonita, é né? Bom. E a senhora viveu um tempo bom, né? Trabalhando, mas vivi. Eu tenho até saudado, ver que as mijolas, engenheiro. Aquela tudo. A senhora falou monjolo, lá tinha monjolo para fazer.. Farinha. Farinha? Tinha engenha. Tinha tudo. E a água lá tinha, rodava. E o, e o homem que comprou lá deixou a água acabar no sítio. O, o monjolo, ele, a senhora falou fazer farinha, farinha de milho, né? Farinha de milho, limpar roda, limpar café. Tudo do monjolo. Tudo, tudo monjolo. Eu fazia farinha de, farinha de milho. Fazer farinha de mandioca, socava ma milho para dar para os porcos, fazia, fazia tudo que tinha direito. A senhora está falando, a farinha para fazer do boljol é para tirar aquela pele, né? Você limpava o milho, é. punha o milho, tinha seu milho bom, tirava aquela pele, depois punha de, dentro de um jacaré, dentro de uma lata, ele. De molho. De molho. No outro dia você lavava ele, deixava ele escorrer e punha pra coiar A hora que acabava, que dava fubá era uma hora da manhã, estava coando fubá. Mas o, o milho, eles colocavam umas folhas, uma, umas paia de milho para no, no não espirrar? Dentro do monjolo? Não, não espirra. O mijolo era de casada de quatro latas de arroz. Quatro latas? O lá era brabo, era é. grande. A gente custava aguentar segurar ele. ele limpava duas lá, foi limpava duas, latas, foi limpava duas latas, né? do e pô, né? lá dentro. E ficava limpo e não quebrava, era engraçado, né? É Batendo aquilo lá, socando. O so, é. o socava, ficava redondinho, ó. Que era o arroz, Você lembra daquele arroz que eu tinha? Que é a faixa do Não lembro, não. Não, você ficava com aquela coisa mais gostosa, né? A, a senhora está falando aí a, a farinha Tinha um tal de fazer beiju na farinha Não, aí, fa... é. aí quando o fubá estava no ponto Para você fazer a Você farinha. voava na coisa Molhava ele Vinha com pano para A hora que estava na hora de você pegar a peneira Pôr dentro do forno Do, do forno de é. farinha Aí você tirava aquele beijuzão Aí depois que aquele beiju tirar rapaz, ele barria com uma passourinha de paia, e já tirar aquele beiju, que você amarelava a farinha, você vinha com beiju e põe. Aquilo é gostoso com leite, né? E, e, e comer também. E a mamãe tinha um negócio de fazer uns tar, tareco deles. De, de, gente, mas era gosto. Tareco? Tareco era a broa pequena, né? É, era o... Enrolado na, na folha de bananeira. de, de, de Fazia para nós um mé, pingado no forno mesmo, fazia aqueles tarecão e o menino bebia leite, que era desnatado o leite, aquele só aquele leite desnatado, era gostoso, vivia com açúcar. E açúcar de engenho, né? Não é açúcar que... de engenho. Rapadura, e não, de. É, casa E leite. ali, oh, dona Cleide, vocês faziam tudo? Requeijão, nosso. Vocês compravam só sal, né? Só sal, eu queria né? Querozena. Porque não tinha luz, queimava com periosema, né? arrasava a farinha. Dona Cris, a, a, a senhora fez sabão? Sabão de bola? É. De roda? Não, era sabão que lavava roupa. Não, mas o sabão de adequada. Ah, que... de adequada. A é que, que lava, fazia, <risos> para lavar a roupa, é que é sabão. O, o... Porque tirava aquela assim, a, a, a pinha a, a, a, a adequada. Adequada. Sim, empingava. Colocava no, ba, no, no barrieiro, como é que chamava? Fazia o banho aí para o anal, ia pingando. Aquela hora que dava aquela água, parava, tirava aquele outro e o outro, outro. Aquilo e, ali era, era como se fosse uma soda mesmo, a né? Cortava mesmo. Dava até para as vacas beber quando elas assim, estavam. Ela que não dá para dava, dava de quatro. a minha mãe contava um, um caso e ela morreu com 90 anos que ela tinha um problema de a vesícula não funcionava na é. digestão sabe o que que o pai dela fazia pegava a borra do, lá no fogão da cinza e colocava água colocava água naquela cinza e bebia, dava pra beber. Cortava e falou assim, ó, era um, um santo o remédio re... o remédio. Porque gosto sempre. É. Agora tem o tal de sorrisal, bicobordado, né? Era hoje é tudo. De primeira mulher, a... tinha que chiquinha, a mascava o fundo o dia inteiro, indo, passava na cinza e mascava. Né? A senhora falou da. Da farinha, mas a senhora esqueceu de falar da, da sopa da galinha. Da, que nossa que é. Senhora, a sopa. Matava as galinhonas, Gorda. Gorda, mamãe fazia panelota. Manteiga amarelinha, né? Manteiga, a banha. As manteigas eram gordas das galinhas, é. né? É. Mas fazia de tudo, né? Ele faz sopa que eu, Agora eu não sou de comer, não gosto de sopa. Você não gosta de sopa? Não, eu é leite com farinha, né, com buquinho. Eu gostava. Mamãe tinha as cambuquinhas para nós. Cada um tinha a sua cambuquinha. Aquela cambuquinha era de coité. É. Não é dessas cabaça de ferro que, é que, que temos assim. Que é. Porque a gente primeiro tinha, aquelas faziam comer. Aquilo ali era ajeitado porque ela não, ela não esquentava, né? Não, mas... E conservava a, a, o leite quente, né? Não, nós não, cunhamos dentro do armário, de noite, noite a tirar até a casa, O leite está... Com, com café. Era bom mesmo. Nós <risos> foi criada nisso. O, o, o, Dona Cleide, a senhora não falou de porco, matar porco, fazer chouriço? Chouriço. É, linguiça. Linguiça, bucho, porque as buchos recheados, porco nós matava seis a seis meses, matava... Agora acabava, um já tinha outro. Da engorda. Da vaca, é. matava porra. a senhora falou o negócio do bucho, enchia o bucho, é, é, é com. É que o mil dele mesmo. Só que lavava muito, tem nevado, é. sopava, lavava com fubá, raspava ele bem. Páscoa, jogava limão rosa, é, né? E deixava de roxinha. De bula. depois você fazia. E bem as mas depois você costura a verde e fazia. Olha, que cozinhar, você fritar a verde. E fica bom, viu? É. É. Não pode nem estar falando, que não quer crânio. Não. <risos> <risos> oh, oh, Dona Clêndio, muito obrigado a senhora. Tá. Eu vou... Você conversa com a mulher, é, agora eu já trabalho. A senhora falou que tem um filho que mora em Brasília, não? Não, é, é em, em Irlanda. Irlanda. Na Holanda, né? Na Irlanda. Irlanda. E é. tem o Gévi, que trabalha na ótica francana. Como que chama? Gévi, eu... Jeve, Géves e Jorge. São três filhos. É. E filha? Graças a... Eu não tive, não. É só homem. Só homem. graças a Deus E quantos tenho... netos a senhora tem? Então, eu tenho cinco. E tem quatro bisnetos já. Quarto. A senhora vai falar para mim o nome do, dos netos e dos bisnetos. Fala o primeiro não, do, dos netos. Do, tem o Enzo, o Vitor e o Maio, agora vem dos meus netos, é a, a, a, cachorra, o Enzo, o Vitor e o Maio, e os outros dos netos, é a Mãe, o Jorge Mandeus, o, o Rodrigo e o Jonas, é, os, os netos, agora vem os netos, agora vem a Beatriz, agora é uma menininha que vem para minha neta. Que coisa boa, o esposo da senhora como que chamava? João Batista Jonas Batista Jonas? Batista Charles. Charles. Aí ah, é, é, oh. é, é, é, tinha a Mirena, e, a, Maria, a Lili, que está Catavela, e a minha senhora Maria Rorizo. A sogra da senhora? Aí ah, João Batista. Ba João Batista? É, João Batista. Lá, na, na, lá em Pedregulho tem uns Batista lá. Esses veio lá de, de Minas. O Jefferson, a hora que você for conversar com ele, vai te mostrar os, os nomes das, da família dele. Tem tudo. Tem a família dele, já tudo marcado. Tudo marcado. E a senhora viveu ali no, no Aterradinho? Não viveu no sítio, mas é perto de Aterradinho, onde tinha muitas festas. Morava assim, a gente ia de pé para fazer para levar as coisas para comer no virar assim, comprar um pãozinho comendo na estrada. Lá passava, igual a vou falou, uma coisa feia. Pela de cá passava os bambuídeos de fundo, mas achava a coisa mais interessante. Ah, mas eu, eu, eu, eu levava no, no, para sepultar porque não tinha estrada, era, mas era ah, trilho, sabia, né? Tinha um pau assim, marrava ah, aí. Os panos, não. A coberta barrava e eles, eles ficavam com o pé para fora e batendo os dedos. <risos> e era dois que carregavam? Era, era mais. Né? Era mais? É, que não aguentava, né? É. Porque sei lá da mata, para ir até o viraci, era longe. O cemitério. É para ir para cemitério. E lá eles paravam, iam almoçar, deixavam de frontar no chão. Essa... <risos> Ó, <risos> oh, Foi um prazer conversar com a senhora, viu? <risos> Esse é causa triste. É um causa triste, mas era a realidade, né? A senhora, a senhora andou de carro de boi? Carriei foi muito. A senhora carreou? É, era guia dos bois. Na frente da. da, da... <risos> é, é, nós fez tudo. Ô, oh, dona. Fez... Oh, Dona Cleide, me fala aqui, eu tenho uma história do João Guimarães Rosa, é que eles levaram o defunto no carro de boi. eles levavam. Eles levavam também? É. Quando era longe, que tinha a estrada, é, o Era tri... de boi, ó. Era bonito, porque os boi levavam, levavam, para tinha um critériozinho tipo, que se lá dentro de Biracir, assim. lá e o corpo. O cemitério ali de Biraci sempre foi daquele mesmo lugar? mesmo é lugar. É, Agora está aumentando, né? Mas foi muito que lugar Porque minha família foi enterrada o Vicente de Lima, foi enterrado ali, assim, então, aqui já tem muita gente, indo. ali Carreiro, Carril é, é praga, né? Tem muita gente. É praga tá? Ali tem os vitorianos, né? É? A minha esposa é vitoriano. V, dos vitorianos, né? eu é. conheço esse. É, o bebê. Bebé, o... como é chamar os outros? É, tinha é, a tia Carminda, a, a, dona, a dona Nenê é, Jajata, que é o. A Jate, Dona Jata. Jajata é a mãe do, do, do fotógrafo lá, Luiz. É. Nenê, que eu ia chamar. tudo chamava. Ela viveu 103 anos. 103, não foi? É. é mas é a gente. É tida. Se a gente for falar pra você, a gente pegou uma. É, uma cadeira boa para sentar pai, aí, eu... e uma hora eu vou vir. A senhora mora aqui pertinho, Fala né? Mora aqui, cá. está fazendo o em frente, junto com o prédio. Junto com o prédio. Ó, oh, um abraço para a senhora, fica com Deus. Que dia que é hoje? Hoje é quarta, hoje é dia de Nossa Senhora. Dia 12 de outubro de 2022. Eu eu aqui de seis meninos, de seis, sete, oito, na bandidagem. É muito triste, né? Nossa, nós foi criado na costa. Era só de lavar os pés lá no cor, vai lá e, e deitar e dormir, levantar às seis, quatro horas da manhã para ir trabalhar. Hoje é bandida. É, não para bater foda, mas é para o mundo, graças a Deus. A senhora apanhou, mas vingou, né, gente? Ela para de uma remédia, ainda mandava a gente expor <risos> ah, Era bom. Era bom. Ó, oh, um abraço para a senhora. Um com Deus. Você mora aqui, né? Eu moro aqui, mais ali na frente, mas ah. aí eu vou vingar a hora para nós Não conversar. Deus abençoe, mas viu? Deus te abençoe. É. Né? fala com o filho da senhora, fala assim, ó, o pastor, é, o pastor. tirou a história minha. É pastor, né? o pastor Ronaldo. Ah, então, vai pai com o Ronaldo. É, eu uso cadeira de rodas. Então, não, mas é, é. é, você anda, você, você faz isso. É, faz, graças a, a Deus. É, eu não tenho a minha mãe, é gosta, é. que estava mas eu dou vai até de ver, já andou É, ué, é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Deus, um tá... abraço. Eu vou filmar a Dona Cleide andando. Ela está saindo aqui. Eu fiz questão de parar, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Porque se a gente não registra uma história bonita dessa, os netos e os bisnetos não vão conhecer. Deus abençoe. Hoje, dia 12, Ronaldo. Ah, eu vou ter no finalzinho, eu vou, eu vou sair. Não tem costume, mas hoje é com camisa vermelha, mas eu sou o Bolsonaro, viu? Ela está lá dentro do meu carro. É direito. Ronaldo Sattler.